E aí pessoal tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje vai ser bem interessante, eu vou mostrar para vocês meus lobby cards. Afinal o que que são lobby cards? São aquelas fotos que eram entregues para os cinemas juntos com os cartazes para fazer propaganda dos filmes. Normalmente eles colocavam nas, nas fachadas do cinema ou no saguão e as pessoas viam as imagens e ficavam interessadas em assistir os filmes. É um material também de cinema, é só colecionador que tem, porque esse material não é feito para o público, para o acesso para o público final.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 apresenta Unboxing e reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos cinemas. Juntamente com os cartazes, com os displays, eles entregavam lobby cards que são nada mais nada menos do que fotos com as cenas dos filmes às vezes eram fotos retiradas do framezinho mesmo né da do próprio filme ou às vezes era de fotógrafos que na hora da, da filmagem eles faziam essas essas eles clicavam, né e depois colocavam uma parte no na parte de baixo o nome do filme informação de estúdios e, e esses e, esses materiais eles têm vários tamanhos tem esse daqui que é um dos maiores acho que é o maior uh, em termos de tamanho até esse aqui que é o menorzinho e os que vêm, por exemplo tem esse aqui que é um pouco menor enfim eles faziam vários tamanhos não tinha um padrão necessariamente fixo então eu como os pôsteres eu coloquei em ordem aleatória os lobby cards Existem alguns que eu vou fazer os especiais, tipo Sexta-feira 13, a Hora do Pesadelo, Amityville, que eu tenho os lobby cards originais de cinema desses filmes. Então vale a pena fazer um especial, porque esses lobby cards que vinham junto com os cartazes, eles vinham em conjuntos. Às vezes eles vinham de quatro imagens, seis, oito, podendo chegar até 60, até mais imagens, diferentes padronizadas com o logo do filme embaixo. Eu vou começar com esse daqui que eu já até vocês chegaram a ver dos Trapalhões, que mostram o Didi, a Duda Little, em os Trapalhões e o Mistério de Robin Hood. Vocês podem ver que eles são mais encorpados, é um tipo de um de um, de um acartonado. E aí e a foto fica lindíssima nesse nesse tipo de impressão. O próximo que eu vou mostrar também é de um conjunto que eu tenho dos Flintstones e muitas vezes eles vinham impressos em inglês e assim no Brasil ficava, eles não, não traduziam. Às vezes eles até traduziam impresso mesmo e às vezes eles colavam uma etiqueta com a tradução em cima, dependendo da, da idade do lobby Card. Então tem esse dos, dos Flingsons, seria o segundo filme. Tenho esse aqui, esse aqui já tem mais um brilho, que é invernizado, e a parte de trás é um cartonado. Do Homem Sem Face, distribuído pela Paris Filmes, com Mel Gibson. Muito legal esse filme, recomendo, eu tenho na minha coleção. Esse aqui, Óleo de Lourenço, também, ele veio, ele veio em inglês, não tem tradução. E atrás eles colocavam a numeração, que depois, como os cartazes, teoricamente eles deveriam ser devolvidos. Mas não acontecia, né, pessoal? Aqui, esse aqui é o Amityville 3, que foi feito em 3D. Eu também tenho um jogo desses desses Love Cards. Eu tô mostrando só esse para vocês darem uma olhada mais ou menos o que eu tenho na coleção. Que são muitos, eu tenho uma pilha assim, então eu só separei alguns que eu achei interessante. Como esse aqui com o Michael Douglas. Aqui atrás tinha até um carimbo da polícia na frente também. Eles colocam material publicitário, vinha numeração atrás, que é para identificar cada foto... Cada lobby card depois ser devolvido. E esse aqui, pessoal, Sexta-feira 13, parte 3, em 3D, uhum, acreditem! Em breve eu vou fazer o especial de Sexta-feira 13 e eu vou mostrar tudo que eu tenho, inclusive os filmes, sobre Sexta-feira 13. Esse outro aqui, quem é saudosista como eu e é uma sessão da tarde, lá bamba. Esse aqui não tem identificação do filme grande, mas aqui, ah, tem aqui um pouquinho, tem aqui na lateral, inclusive e aqui embaixo tem alguns detalhes dos direitos autorais. E como vocês podem ver, eles eram usados mesmos. ia de cinema para cinema, depois que o filme saía de cartaz, um cinema ia para outro da mesma cidade, aí eles furavam uh, com essas tachinhas, assim, que fica essa marca. Para mim não tem problema, porque isso aí faz parte da história, porque essa peça estava em algum cartaz, estava em algum cinema, no caso, de alguma cidade, e esse filme foi exibido na época da película, enfim, faz parte da história ter essas marcas de taxinha. Olha só o Rambo 3, quem não se lembra desse filme também? Eu tenho só dois desses, dessa série aqui. Esse aqui o Gato de Botas, pessoal, olha só o colorido, olha só como é diferente, tem a ilustração misturada com fotografia. E é Eastman Color, pela data ele é bem antigo mesmo, não tem a data desse filme. Mas a parte de trás também tem um vernizinho que deixa ele brilhoso. E o colorido, assim, ao vivo, é muito legal. Esse outro grandão aqui, Louco Obsessão, atrás é, é cartão mesmo, né? Louca Obsessão, lá de Stephen King, Misery. Super filme também, tem na minha coleção. Esse daqui também, pessoal, olha só feita por encomenda em inglês Made in America com a Whoopi Goldberg e Ted Danson muito legal também esse filme outra raridade da comédia é essa daqui Freiras em fuga é muito bom esse filme eu tenho também na minha coleção só que esse eu só tenho em VHS que só foi lançado em VHS e eu tenho mais um outros Lobby Cards também esse aqui é Jesus Cristo Superstar, olha só que legal. Aqui atrás vocês podem ver o carimbo da polícia e a assinatura dizendo que esse material pode ser exibido na fachada do cinema porque foi liberado pela censura federal, olha só. Esse aqui é muito bonito essa foto, a época da inocência. Também não foi feita a tradução, mas vocês podem ver também foi usado. Tem as marquinhas das taxinhas. E essas fotos, pessoal, são bonitas. Tem muitas pessoas que costumam pegar esses lobby cards e moldurar para colocar no quarto, enfim. Eu, particularmente, gosto de guardá-los dessa forma, direitinho, planos. Garota Interrompida também. Agora, mais um da minha coleção de Sérgio Malandro e Faustão. Eu tenho aqui do Sonho de Verão, o clássico Sonho de Verão, com os dois aqui. O Sérgio Malandro na época era distribuído pela Arte Filmes e pela Columbia e falando em Faustão também tem aqui, é, eu sou louco. <risos> Inspetor Faustão e o Malandro, que é aquele maravilhoso filme trash que todo mundo ama, detestar ou detesta amar. Enfim, <risos> Inspetor Faustão, esse aqui eu também tenho um jogo de lobby cards de cada um desses, eu acho que são seis do Sonho de Verão, oito. E eu tenho quatro desses do Inspetor, e mais os cartazes, eu também tenho. E mais os filmes, enfim. Esse daqui, olha só, pessoal, os noventistas, oitentistas, noventistas de plantão. Meu Primeiro Amor, olha só, Amanda Camsley. Como é que é? Como é que eu não lembro o nome dela? Bota aqui, editor, que sou eu mesmo o nome dela. E Macaulay Culkin, Meu Primeiro Amor. Esse foi o primeiro filme. Só tenho esse, card o Pierce Brosnan, o detonador em alta voltagem. Esse filme foi anunciando uh, que o Pierce Brosnan seria o novo 007 da época. Então, muitos filmes que não tinham nada a ver com 007, eles colocavam 007 para chamar atenção e vender. Também. Esse aqui também da, da de comédia, American Pie 2, a segunda vez é melhor. Uma cena memorável também do filme. Está aqui todos os personagens do filme e aqui está a cena. Esses são os lobicards grandes. Agora eu vou para os lobicards médios. Esse daqui, pessoal, é do Halloween H20, 20 anos depois. Esse material é original de cinema, mas o curioso é que ele veio não, não foi impresso, ele foi revelado, porque esse papel parece ser fotográfico de foto de 35 mm mas tem, a gente nota assim, vendo ao vivo, que foi feita uma sobreposição uh, com o logo do filme e o selinho dos estúdios, enfim, não sei como é que era esse processo. Uh, seguindo aqui, Comando Delta 2, quem não se lembra de Chuck Norris, tá? aqui também tem um conjunto de vários lobby cards, esses aqui são mais retangulares, eu tenho um conjunto desses aqui na minha coleção também. E as Travessuras Amorosas de um Diabo Adolescente, Sessão da Tarde Pura. Esse aqui acho que eu tenho só em VHS. Foi distribuído pela Paris Filmes também. A Paris Filmes lançava, parece, lobby cards mais retangulares nessa época. Essa daqui, As Filhas de Marvin, com a Diane Keaton e o Leonardo DiCaprio. Muito legal, esse aqui também é brilhoso, papel fotográfico. Mas é original mesmo de cinema da época. Geralmente eles colocavam isso daqui ou no saguão ou na bilheteria, ou até mesmo em molduras, ou aquelas tradicionais, aquelas madeiras que eles colocavam taxinha, enfim. Cada um usava sua criatividade na época. Tentação Fatal com a Miss Stingo que não se lembra dela meu Deus e a ex o Tom Cruise aqui que eu esqueci o nome nesse momento aqui é da hora do pesadelo também eu tenho uma série eu tenho uma série não eu tenho é uma série de lobby Cards do primeiro filme do pesadelo final eu também tenho esse aqui também tá um pouquinho gasto deve ter sido exibido em bastante salas de cinema então ele fica com as marcas das tachinhas seguindo assim o clássico com Charlton Heston e Sofia Loren é o Cid muito legal esse aqui eu tenho só esse daqui e foi bem difícil inclusive de conseguir ele é mais vocês podem ver ele tem uma textura bem espessa agora uh, são os lobby cards menorzinhos os pequenininhos esse aqui também tem um conjunto que é o inferno na torre e curiosamente esse selo esse carimbo aqui claro que vocês não vão conseguir ver por causa uh, na câmera mas ele tem um parece um alto volume parece que eles fizeram um carimbo a uma, algum processo de estampagem alguma coisa que tem alto relevo e a assinatura da censura dizendo que pode exibir isso aqui sem problema nenhum que as crianças podem assistir esse outro também a organização Sidney Poitier Aqui ele é preto e branco mas ele também é original e tem aqui embaixo o selinho da censura e para os saudosistas que nem eu do Jack Nicholson aqui do primeiro Batman de 1989 aqui está o Coringa no Lobby Card e finalizando esse vídeo, eu tenho aqui um set que eu vou mostrar todos para vocês, porque esse aqui é bem raro. Inclusive, está até numerado, ele tem oito uh, fotos. Já vou mostrar primeiro, apesar do título estar tá em inglês, vocês vão sacar na hora de qual filme se trata, porque afinal é um clássico muito bom, tem na, na coleção, eu recomendo. E o vento levou, pessoal, olha só que raridade encontrar lobby cards de cinema. Desse filme, lembrando que esse tipo de peça, depois que o filme saía em cartaz, uh, os estúdios, distribuidoras, em final recolhiam esse material e, teoricamente, destruíam ou uh, arquivavam de alguma coisa, enfim, não é acesso ao público, mas agora com a facilidade de sites de leilões e tal, e de colecionadores, uh, a gente consegue acesso a esse, esse tipo de material. E o vendedor me vendeu todo o pacote desse de O Vento levou. Uh, tudo junto, assim, numa tacada só. Olha só, eles estão bem novinhos. Atrás só tem um carimpinho, mas não tem marca de taxinha, não tem nada. Não parece que foi exposto, parece que só... Uh, ou colocaram algum tipo de fita adesiva, alguma coisa assim, que não estragou. E olha só, quem viu o filme vai estar se lembrando aqui dessas cenas. Que aparece no filme, um colorido aqui é sensacional. A qualidade dessas fotos são maravilhosas, o colorido deles é muito perfeito ao vivo aqui. Não sei se na câmera vai pegar essa magnitude toda. E olha só mais essa daqui. Muito bonito esse filme também. É um clássico, né? um clássico da MGM, da nossa saudosa Metro de 1968, pessoal. E olha só! esse material desde aquela época que está aqui preservado perfeitamente então eu não vou mostrar todos como eu falei eu tenho uma pilha bem grande e se vocês quiserem algum especial de alguma coisa, de algum material de cinema, é só colocar aqui embaixo nos comentários eu tenho aqui de tentação fatal eu tenho de Halloween, de comédia te pego lá fora, tem drama tem alguns filmes é, de Faroeste e tem alguns que são, até não estão identificados, mas eu sei de quais filmes são, porque depois eu pesquisei enfim, eu tenho uma variedade grande de cartazes e também de lobby cards então nos vemos no próximo vídeo, caso você não seja inscrito, é só clicar aqui no botãozinho à sua direita, faça sua inscrição, ative o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita, tem bastante coisa legal aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até lá!